Olá, mais uma vez estamos aqui presentes. Para quem ainda não me viu, meu nome é Evaldo Mejaguiar, sou economista, atuo há mais de 30 anos como perito judicial, assistente técnico na área de cálculos. Hoje nós vamos falar uma tese que até desenvolvi ela já faz mais de 15 anos, que é do objeto único. A gente sabe que muitas das vezes os bancos, quando se debita o juro na conta e fazemos um depósito, eles alegam que nós quitamos os juros. Porém, há uma situação de que quando você vai comprar um carro, você compra pelo carro, pelo veículo montado. Se formos buscar a origem da montagem do veículo, nós temos pneus, nós temos banco, lataria, motor, parte elétrica, são objetos individuais. Cada lançamento na conta corrente refere-se a um objeto individual. Ah, pode ser lá um juros debitado, pode ser uma tarifa debitada, um cheque compensado, um débito automático. São objetos individuais. Porém, quando se monta o carro e você compra o carro, você está comprando um objeto único. Você está pagando pelo pneu, pela lataria, mas como um objeto único. A mesma coisa se cria o saldo devedor. Quando se ocorrem os lançamentos, por exemplo, a débito, você está utilizando o capital que foi disponibilizado pelo cheque especial, por exemplo. Muito bem, quando você faz um depósito, você está fazendo o quê? Já está imputando a devolução de capital e não a quitação de lançamentos. Então, quando se cria o saldo devedor, que é a utilização de capital de terceiro, se criou o objeto único. Quando você acredita qualquer valor, você está fazendo devolução de capital e não quitando esse ou aquele empréstimo ou, ou lançamento. Vamos dar um exemplo. No dia 5, eu tenho... Que vai cair 200 reais de juros na minha conta. Eu tenho um cheque de 800 reais. E se eu não depositar, o cheque de 800 reais que vai cair vai voltar. Eu vou fazer um depósito lá de 800 reais ou de 900 reais. Eu estou fazendo o quê? Devolução de capital na intenção de cobrir. Ah, mas tem os juros da conta corrente. Tudo bem, eu sei que ele vai extrapolar o saldo devedor. Porém, a finalidade do crédito não foi para a liquidação dele. Pois eu estou já indiretamente imputando devolução de capital. Essa é a tese do objeto único, que eu acho que é bem plausível. Em vários laudos periciais, para apresentação para juízes, eu já apresentei isso daí. Não houve questionamentos. Acharam até interessante. E da mesma forma, também para advogados, como já estou há 30 anos na área, acho uma tese interessante. Nós sabemos que há divergência aí dos artigos do do Código Civil, então é nisso que a gente visa, enxergar de forma diferente o saldo devedor como um objeto único.